Olá todo mundo, eu sou a Isa. Quem me assiste há um tempinho aí ou viu todos os meus vídeos já viu que esse aquário ficava aqui atrás de mim antes do livro de Harry Potter, antes do patinho de borracha e antes de... Outras coisas que eu tentei colocar ali pra ficar legal Se você nunca viu, vou deixar o print aí pra você Ó, essa sou eu No dia 10 de agosto de... 2000. Gente, agosto é, ó faz, faz, Já fez um ano desse vídeo, nem parece E ficava um peixinho ali atrás Todo feliz, de decoração, nadando E eu tava com esse peixe Já ele fez um ano e oito meses Esse mês, só que ele morreu E eu fiquei bem triste, não vou negar Eu quase comecei a chorar, só que era de manhã E eu precisava sair pra ir pra faculdade então não teve assim Um tempo pra eu chorar E ficar triste Tirando que esse ano mesmo, uns meses atrás Eu tinha comprado uma beta fêmea E ela pulou do aquário Ela se jogou do aquário E daí ela caiu no chão E alguns dias depois ela morreu Então dois peixes meus morreram esse ano O nome dele era Zed Caso eu nunca tenha falado aqui Sim do LOL. E três dias depois do meu peixe ter morrido, eu fui em um pet shop, assim por dizer. Um animal shop, porque tem coisa pra tudo quanto é bicho lá. E comprei um peixe novo. Aparece peixe Eu vou deixar a filmagem que eu fiz dele com o celular passando aqui pra vocês do lado Esse é o peixe Ele é azul com vermelho e a ponta preta Ele é lindo demais, tá? E ele é um bebê, eu acho, né? Porque ele é bem pequenininho, ele vai crescer ainda E calma, gente, eu sei que esse aquário é muito pequeno O outro viveu a vida inteira dele ali Eu sei que tá errado Enquanto você está vendo esse vídeo, ele já está num aquário melhor Já está em condições melhores Afinal, vamos para o um real motivo, o um real tema desse vídeo que é escolher um nome pro meu querido peixe, né? O meu peixinho. Que ele tá sem nome, no caso, precisa de nome pra esse bicho. Eu quero que vocês escolham um nome, eu vou deixar vocês escolherem. Por favor, gente, eu quero um nome criativo. Não me venha com bolinha, Betinha, Roberto, Beto. Não me venha com essas coisas que eu não quero, tá? Eu quero um nome criativo, eu quero um nome diferente e não um nome muito grande, porque afinal das contas é um peixinho desse tamanho aqui. Eu também não vou chamar ele pelo nome dele, mas eu pretendo fazer uma plaquinha com um adesivo pra colar no aquário, então se você tem uma ideia boa, se você é uma pessoa criativa, escreve aqui nos comentários a sua ideia de nome para o meu peixinho baseado no, nas cores dele no como ele é, ele é bem editado gente você pode dar um nome legal, e o comentário com o um nome mais curtido vai ser o nome que eu vou escolher no caso se eu gostar né, tem que passar por mim também então curtam vários comentários, comentem várias vezes, achou assim, cinco nomes legais, curte os cinco, porque se eu não gostar de um eu posso ir pro próximo e no próximo vídeo eu também vou contar a Sobre o meu peixe anterior do Zed Que passou por uma cirurgia Sim, gente, eu tive um peixe beto que passou por uma cirurgia Enfim, vai ficar pro próximo vídeo E eu espero já ter escolhido um nome para o nosso queridíssimo mascote aqui Se você gostou, deixa seu like Não esquece de se inscrever e de mandar Uma sugestão de nome aqui embaixo Mua! Tchau